É importante que você saiba que no desenvolvimento das experiências com as crianças será necessário diversas vezes que o professor faça a mediação. Vale frisar que a mediação pedagógica vai além da perspectiva de interação, pois seu maior objetivo é fazer com que a criança saia de um estado de conhecimento informal e passe para um estado de apropriação dos conhecimentos sociais, culturais, científicos e historicamente produzidos pelos homens ao longo do seu processo de humanização. Para isso, algumas ações propiciam este trabalho, instigar as crianças a problematizarem o tema que será trabalhado, delineando o que o aluno já sabe e o que irá conseguir descobrir naquele momento e como faremos para chegar a esse conhecimento. Tendo isso em vista, é possível ao professor organizar e selecionar quais mediadores serão necessários para que os conhecimentos acumulados historicamente sejam apropriados pelos alunos. Buscar estimular nos alunos uma postura investigativa, não deixando de tratar das questões sociais que implicam a temática a ser trabalhada, independente da idade. Nunca limitar o conhecimento. Quanto maiores forem as possibilidades de interação e diversificação dos mediadores, mais o sujeito se desenvolverá. A restrição dessas possibilidades de interação não só prejudicará o aprendizado e, consequentemente, o desenvolvimento do sujeito, como também afetará a sua apropriação do mundo social. O alvo do processo educativo não é um limite máximo, a perfeição ou a razão absoluta, mas o esforço constante de estar sempre em permanente processo de aprendizagem, de vida e de conhecimento. A partir disso, elaborar e organizar os registros de todo o processo processo de aquisição do conhecimento por parte de cada criança é responsabilidade do professor os registros como já dissemos podem ser feitos de diversas maneiras fotos vídeos atividades artísticas o registro ele é muito importante mas a interpretação e a análise feita pelo professor a respeito do desenvolvimento dessa criança a partir deste registro é essencial lembrando que estes registros estarão afixados no portfólio e este deve mostrar todo o processo de aprendizado e desenvolvimento dessa criança. É importante registrar no momento de realização das experiências e atividades, e sempre que possível ter mais de uma forma de registro, para ter mais elementos na hora de analisar e sistematizar o aprendizado daquela criança.